Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui com mais um casal incrível para uma entrevista extraordinária. Estou na casa aqui do Rude e da Deise, é, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, próximo à Serra, uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes e tem uma história incrível para você. Então acompanha aqui a história do Rude e da Deise que se desenvolveram e estão desenvolvendo o marketing de rede, o marketing de relacionamento. A Deise que é a mamãe, gestante. E o Rudy, aqui esse cara incrível. Rudy, muito obrigado por abrir as portas da tua casa, me receber hoje estou conhecendo a casa deles aqui incrível. Almocei com esse casal incrível, obrigado pelo almoço. Você isso é, é uma, isso é uma das coisas incríveis do marketing de relacionamento. A gente conhecer pessoas, poder sentar, compartilhar histórias, é uma experiência realmente incrível. Então, Rudi, é, quero te fazer algumas perguntas, mas antes, eu quero que você se apresente para a galera que me acompanha aqui, é, conta rapidamente a tua história e, e bora lá, conversa com a galera aí. Pois lá, tudo bem, pessoal? Meu nome é, é Rudimar Luiz de Santi, eu tenho 40 anos de idade, de idade sou, sou casado com a Deise, essa mulher maravilhosa, uh, somos casados há 14 anos, nós já temos três filhos, uh, eu sou formado em administração, sou pós-graduado em engenharia de produção, uh, trabalhei por muito tempo na indústria, uh, praticamente toda a minha vida, e desde, desde os 14 anos de idade, e uh, agora a gente conheceu essa maravilhosa empresa, onde que, através do uso dos produtos, nos despertou a atenção e, e, a, e a vontade de querer desenvolver o um negócio, né? Eu Particularmente no começo, uh, fiquei um pouco receoso, né? Mas vendo o desempenho e o trabalho da, da Daisy aí, me empenhou, me, me, me fez eu me empenhar e ver que dá resultado e é muito promissor. Obrigado, Rudi. Agora essa mulher incrível aqui, mamãe, esperando o Baby, a Daisy Daisy é, eu vou fazer algumas perguntas, mas antes se apresenta pra galera, olha no olho da galera lá e conta rapidamente tua história como é que se envolveu nessa indústria e qual a tua visão de futuro, o que você que está vivendo? Olá pessoal, meu nome é Deise, Deise Girardi, decente eu agora a mamãe do terceiro baby, o Rafael eu também sou formada em administração com, com pós em gestão estratégica de pessoas trabalhei por muitos, muitos anos na, na indústria uh, como gestora de equipes uh, e na verdade nunca tive uh, a liberdade que eu gostaria de ter financeiramente a gente até recebe interessante na, na indústria mas é é bastante desgastante a quantidade de tempo que tu dedica, a quantidade de tempo que tu abdica da tua família e da, das pessoas que você gosta, então uh, quando quando eu engravidei agora do, do Rafael ao terceiro mês de gestação eu já não podia mais uh, fazer exercícios físicos e, uh, e uh, por causa das contrações que eu estava tendo, foi ali que eu conhecia a Dinesse a minha a patrocinadora, a minha cunhada Adriane, de Stante me apresentou. Uh, me apresentou colágeno, primeiramente, que seria uma possibilidade para eu reduzir as minhas dores uh, nos joelhos, que só conseguiam ser amenizadas com os de anti-inflamatórios e exercícios físicos que eu estava proibida de fazer. Gestante não pode usar anti-inflamatórios, né? E ela me pediu para eu utilizar os produtos. Eu, meio descrente, mas para não perder a amizade da cunhada, resolvi. Provar os produtos uh, O resultado foi surpreendente Porque já na, nos primeiros dias Na primeira para segunda semana Eu já não tinha quase dores nos joelhos Mas além disso Meu cabelo parou de cair Gestante tem muito problema hormonal Então fica tudo meio bagunçado Cabelo melhorou Unha começou a ficar mais forte A pele deu uma limpada muito legal Redução considerável da oleosidade Das espinhas Quando eu vi isso acontecendo Eu disse, poxa Adri os produtos funcionam, e resolvi me interessar, uh, me interessei pelo restante das, da linha, fui conhecer, fui estudar, como eu já não podia mais dar aula à noite, aqui eu, sa eu saí da, da gestão da indústria há mais ou menos um ano e meio, para me dedicar, de dedicar, perdão, a dar aulas e treinamentos na área de gestão administrativa, como eu já não podia mais viajar, não podia mais dirigir por causa das contrações, ali em dezembro, Resolvi começar a estudar os produtos, conhecer um pouquinho mais, participar de treinamentos. Em janeiro, as contrações pioraram, e aí eu já não conseguia mais praticamente fazer nem a consultoria, que eu já estava prestando em casa, e continuei meus estudos. Bueno, o que, que aconteceu? Eu gostei tanto do que eu estava vendo, das possibilidades de ajudar as pessoas, de ficar mais bonita, ficar mais forte, não sentir dor, é tão bom não sentir dor. E ainda ter uma questão financeira interessante, que eu disse, não, eu vou trabalhar com isso. A partir de, do início de janeiro, eu comecei, então, a co conectar com o pessoal, internet, facebook, uh, pelo whatsapp, por e-mail, por telefone. Já que eu tinha disponibilidade, não dava mais aula à noite, comecei a fazer meus primeiros contatos. Foi tão promissor que eu não parei mais. Então, para quem quer uma alternativa, além de ficar mais saudável, mais bonito, ajudar os outros, e uma alternativa financeira, onde você trabalha no tempo que você quiser, onde você quiser e quantas horas por dia você quiser, e para ter uma rentabilidade bem diferenciada, para quem está no mercado do trabalho sabe o quanto é difícil conseguir uma renda legal, vem para a Juness, vem conhecer o negócio. Rudi, vou te pedir que você dê uma dica para aquela pessoa que está é, lá do outro lado, está nos acompanhando, e aquela pessoa que não acredita no modelo de negócio, que só acredita no modelo de negócio tradicional, porque se também é do modelo de negócio tradicional, era do modelo de negócio tradicional. E qual dica que você poderia dar assim, para aquela pessoa que, que não tem a crença, que não acredita? Que que o você, que, que você diria para essa pessoa? Bom, eu assim, ó, como você muito bem falou, né? eu me considero um cara bastante conservador, né? Eu, assim, uh, uh, pensava uh, bastante assim uh, uh, nas práticas atuais, não via tanta possibilidade de, de desenvolver um novo negócio, mas assim, uh, eu acompanhando a Daisy uh, vendo o trabalho que ela vem fazendo, uh, comecei a, a estudar, assistir os vídeos, uh, ler sobre os produtos, isso me fez eu mudar o pensamento, né? então eu vejo como uma mega oportunidade uh, de negócios assim, uma renda extra para qualquer pessoa que tem capacidade ou potencial para desenvolver esse negócio e uh, porque são produtos maravilhosos onde que uh, só por, proporcionam um benefício para as pessoas né e trazendo saúde e trazendo qualidade de vida e, e muita beleza com certeza né e nós, particularmente assim é muito bom ver a gente poder fazer de casa isso né uh, praticamente uh, uh, sem locomoção né a uh, fazendo diretamente de casa onde que passa credibilidade para as pessoas e faz com que as pessoas venham em busca da gente eu sempre penso e, e vejo da seguinte forma que nada é fácil tudo tem sua Uh, tem seu caminho, sua trajetória para para passar. E eu vejo assim que uh, o sucesso ele só vem antes que eu trabalhe no dicionário. Então, tem que trabalhar, tem que meter a cara, tem que acreditar que o sucesso vai ser uma consequência. Então, eu vejo assim que para quem está buscando uma oportunidade, esse é o negócio, essa é uma empresa que proporciona uma qualidade de, de trabalho porque Uh, tu não vê concorrentes internos Tu vê parceiros Tu vê pessoas onde que eles estão aí Pra te ajudar isso é, é raro ver Numa empresa privada uh, Como o qual Era acostumado a trabalhar Hoje, é, Deixa eu te fazer mais uma pergunta Você falou uma coisa que fiquei é muito curioso Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora hum. Interpretam como vendas direto Como aquele vendedor chato Que bate de porta em porta pra vender produto Me diz uma coisa A tua esposa sai de casa pra fazer vendas? Olha ela nunca saiu de casa até porque ela mesmo eu tava comentou anteriormente aí ela vem passando por complicações no, na, na gestação dela no, com muitas contrações e, e outros problemas de que a, a, que ela vinha tendo de, de é, da gestação enfim né e então ela impossibilita, impossibilita ela de sair de casa tanto é que para eu não posso dirigir uh, ela Tá impossibilitada pelos médicos que ela está proibida de dirigir então para nós sairmos de casa tem que chamar um vizinho ou chamar o, o pai dela uh, para que venha buscar a gente em casa então com certeza absoluta ela nunca saiu de casa para fazer o negócio e, e como eu também disse né eu, eu dependo dela para eu poder sair de casa então nós fizemos todos o, o trabalho uh, tudo por whatsapp por facebook uh, por internet, pelas por redes sociais né, então as pessoas vieram até a gente através do nosso contato enfim elas vieram até a gente e, e isso a Daisy conseguiu fazer o trabalho uh, e conseguiu estar tá conseguindo ótimos resultados e crescendo dentro da empresa. Você tá curioso aí né, você quer saber como é que se desenvolve isso pela internet, provavelmente é isso que você quer saber. E agora a Daisy vai contar como é que ela usa, o, como é que ela faz, como é que ela desenvolve esse negócio de casa curtindo aqui o bebê, as crianças, mãe de família tem mais é, duas, dois filhos, é, cuida da casa, é, ajuda aqui o Rude a se locomover porque não pode dirigir e ainda desenvolve marketing de rede, está tendo um sucesso tremendo, eu saí da minha cidade e vim gravar esse vídeo porque ela está tendo um sucesso tremendo dentro desse negócio, é uma líder exemplar, tem resultados incríveis e com todas as, é, os desafios que ela tem né, de gestante é de não poder se locomover usando com inteligência o WhatsApp o Facebook e ela vai contar agora como é que ela faz e deixa aquela dica para aquela galera que eu sei que tá cheio de uma de verdo e com toda a energia do mundo todo gás para fazer acontecer é, e ser com todos os desafios fazendo de casa e acho que a galera perde muito tempo, né, Desire? Acho que fica curtindo muita foto de gatinho, bichinho, musiquinha, tragédia, e a vida vai passando é e essa certeza. pessoa continua tendo os mesmos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Qual dia que você dá pra essa galera aí? E conta o teu segredo. Bueno, então assim, uh, se tu quer fazer algo. Se tu quer ter algo diferente na tua vida, se tu quer ter algo melhor na tua vida, tu tem que fazer algo diferente do que tu tá fazendo agora. Então aquele tempo que tu fica lá no, no celular, no WhatsApp, no Facebook. Aproveita ele para estudar sobre os produtos, aproveita ele para relacionar as pessoas do atualista quente, atualista forte, atualista mais fácil, as pessoas que estão perto de ti, que te conhecem, que sabem que tu, que tu jamais ofereceria ou entregaria algo que você não acreditasse. Testa os produtos, usa, vê os resultados em você, multiplica isso e faz como eu faço. Metas pequenas, nós temos o negócio praticamente pronto. Uh, a Junesse nos disponibiliza todo um sistema de treinamento Onde nós só precisamos executar, não precisa planejar Não precisa criar novas alternativas de negociação Eu coloco bastante para os meus distribuidores E é o que eu faço diariamente 10 contatos novos por dia Quanto tempo demora para você fazer isso por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo Face? Falando do teu resultado, mostrando alguma coisa que tu sabe que aquele público vai gostar de um dos produtos da linha de produto que tu está trabalhando metas pequenas quanto mais você conseguir alcançar as tuas metas diárias mais fácil saboroso gostoso vai ficar para a próxima meta se tu não fizer mudança a mudança não vai acontecer sozinha então seja você a mudança que tu quer na tua vida pague o preço estude vá atrás de informação e utilize os produtos se tu, se tu não confiar no que você está vendendo Dificilmente isso vai se perpetuar, dificilmente isso vai vingar. Então não tem segredo, tá? o livro está aberto, a Dines disp disponibiliza para a gente o livro aberto. Eu passei minha vida inteira tendo que elaborar estratégias e procedimentos para os meus trabalhos. Agora eu só tenho que executar? Nossa, quanto tempo menos eu demoro só executando e colhendo os frutos disso? Alguém já fez para nós, é só a gente copiar. E o que é bom a gente copia e multiplica. Juness está aí para ser copiada e multiplicada. Que show. Rudy, e aí? Indústria de marketing de relacionamento, essa é empresa incrível, Juness Global, é, que, com produtos maravilhosos, que trabalha longevidade das pessoas, com mais qualidade de vida, um nicho de mercado realmente incrível. Tá feliz? A tua esposa está mais feliz com, com a Juness? Com certeza, né? Basta ver nos olhos dela, né? A felicidade. A... Isso ativa muito a gente, né, ver a disposição que ela tem e, e o desafio particular dela de, de cada dia superar o dia anterior e buscar novos clientes uh, uh, mostrar né, para as pessoas os benefícios que, que os produtos trazem e, e ver ela trabalhar no ladinho da gente, né, curtir a família coisa que era muito raro ver isso anteriormente, né sempre na correria do dia a dia trabalhando Três turnos, né, é, praticamente direto, e com pouco tempo para dormir, para descansar, praticamente eu não curti a família. E agora ver tudo isso mudado uma hora para outra, assim, é, é muito gratificante. E é o que a gente deseja para quem a gente gosta, para quem a gente, a gente ama, né, que é a nossa família, o nosso laço de relacionamento de amigos. Uh, pessoas que a gente quer o bem também, né? Então isso é muito gratificante, muito bom. Que bom, querida, tá curtindo mais a família, tá curtindo mais o maridão, tá curtindo mais os filhos, tá trabalhando de casa pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá fazendo renda, uhum. tá ajudando pessoas, tá ficando mais bela. Fala para fala aquela galera rapidamente assim uma dica, aquela dica matadora, assim, olha, essa dica é especial. Tá te sentindo feliz? Tá bem? Com certeza uh, Além da disposição física É a minha terceira gestação Então gestante sabe que uh, Os hormônios mexem com tudo A gente fica muito cansada, extremamente irritada Pude ficar quieto, não falar nada Sobre irritação, disse que é. eu estou super calma Mas os produtos realmente Dão um up pra gente, dão uma sensação uh, De menos cansaço Menos sonorência Além da questão da imunidade Que a gente fica com uma imunidade mais baixa também uh, Sendo gestante então, e com a pele mais bonita, uh, estar ganhando peso, ficando fofinha, uh, sobrecarregando os joelhos, sem sentir dor no joelho, com uma pele legal, uh, é, é diferente, é, é se sentir mais feliz com certeza e mais bonita. Então, a, a dica que eu dou para quem está interessado em qualidade de vida, em uh, liberdade de horários, liberdade de trabalho, uh, fazer para você e não para os outros, a dica que eu deixo é... Comece com metas pequenas. Uma meta pequena pode ser eu trabalhar com o para poder utilizar os produtos, para eu ter uma qualidade de vida melhor e proporcionar para quem eu amo essa qualidade de vida. Isso é uma meta pequena, mas muito maravilhosa. Quando você conseguir alcançar ela e disponibilizar para as pessoas que tu ama uma qualidade de vida, uma condição financeira melhor, com certeza já vai ter valido, valido a pena. Agora, se você quer fazer carreira, se você quer crescer, se você quer desenvolver, coloca no papel. Eu digo passinho após passinho, meta após meta. Começa com uma meta pequena por uma semana e lá no nosso manual tem isso. Sete dias, o que você quer conseguir, quanto você quer vender, quanto você quer cadastrar. Quinze dias, trinta dias, qual o teu objetivo para o ano de 2018? O meu já está traçado, até o final. Cancun tá logo ali, espero que eu consiga. E se eu consigo fazer do jeito que eu estou fazendo, todos vocês conseguem. Porque voz, todo mundo tem. Acesso à internet, vocês têm também. Então é só colocar no papel o que é que vocês querem com a Juness. Eu quero continuar assim, daqui pra cima. Muito obrigado, Rude, desde Obrigado por abrir a porta da casa de vocês pra mim e poder almoçar esse almoço maravilhoso, o alimento. Dividiu o alimento, né? De vocês hoje foi realmente incrível. Isso é o bom do marketing de relacionamento: conhecer pessoas, ter essas experiências incríveis. E, ó, vai para Cancun. A galera vai te cobrar aqui. Vai que ter que ir. Vai <risos> agora. Vai ser exemplo, ó. Não me deixa em casa. Né? <risos> Olha aí, não... vai ter que ir levar o marido aí para Cancun. Top demais. Conta comigo, Deise, Rude, sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, manda para aquela pessoa que você ama e que está precisando é, dar um up a mais na vida, ou seja, financeiramente, conhecer pessoas, viajar. E procure esse casal, casal maravilhoso e que estão desenvolvendo um trabalho com muita excelência. A Deise está tendo um resultado extraordinário dentro da nossa empresa. É uma grande liderança que está sendo formada, uma referência. Procura esse casal que eu tenho certeza que eles vão saber te dar todas as informações e vão te ajudar a desenvolver um modelo de negócio realmente incrível que pode melhorar ou transformar, mudar a vida, caso você queira. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Dá um abraço aqui para mim, aqui para nós se despedir. De nova, de nova prata para o mundo, tá? De nova prata pro mundo, bom demais. Bom demais. Curte, compartilha, comenta e manda esse vídeo para quem você ama. Valeu! Tchau.